O extracto então este conceito do círculo de competência, um conceito que tem sido muito desenvolvido principalmente por Warren Buffett, mas também por outros grandes investidores que estão no mercado aqui há, há muitos anos, há muitas décadas, ok e, e, e é importante nós compreendermos o que é isto do círculo de competência e realmente uh, colarmos, colarmos aqui a este conceito que nos vai ajudar a investir cada vez melhor, ok? Então o que é que é isto do círculo competência nas palavras do Warren Buffett e de outros grandes investidores como Bill Ackman, Charlie Munger, Morris Pabrai, etc, etc. O círculo de competência é aquilo que tu dominas, são no fundo aqueles setores no, nos mercados que tu mais dominas quer seja tecnologias, quer seja a área da saúde, biotecnologia, farmácias, enfim, medicina, cacos, o setor automóvel, banca, financeiras, tudo e mais alguma coisa que tu possas pensar que existe, fabricantes de móveis, fabricantes de sapatos, a indústria, do, a indústria da, da roupa, os industriais, os vários industriais que existem, por isso, o que é que tu dominas mais? Qual é o teu círculo de competência que tem a ver com isto, com as áreas que tu dominas mais? E de, que, de onde é que vem este círculo de competência? Maioritariamente das áreas por onde nós já passamos, do, do, o nosso background, do ponto de vista profissional, nós já passamos por aquelas áreas, então temos algum, algum conhecimento mais avançado do que muitas outras pessoas naquela área específica, ok? Quer seja na restauração, por exemplo, se tu já passaste por cargos na restauração, se já trabalhaste na restauração, quer seja na indústria automóvel, por exemplo, se tu já trabalhaste numa garagem ou, ou numa fábrica a fabricar uh, peças de automóveis ou o automóvel em si, o que for, ou se és uh, engenheiro civil de repente percebes mais sobre uh, a parte de construção, ou se és atleta de alta competição tu percebes quais são as marcas que de, do vestuário que mais são usadas e o porquê, percebes também quais são as marcas dos materiais mais usados e do porquê, os materiais de fabrico, se calhar dos estádios, de, enfim, das cadeiras, tudo e mais alguma coisa, isso cai tudo dentro do teu círculo de competência. Por isso o teu background profissional ajuda muito a perceber qual é o, o teu círculo de competência e onde é que tu dominas mais e onde é que também tens uma maior vantagem face ao restante dos investidores, ao restante mundo dos investidores. Este é que é o conceito central de, do círculo de competência, é o que é que nós temos vantagem face a outros investidores, porque realmente compreendemos mais sobre aqueles setores. Okay? E, e aqui a ideia é que nós devemos, ao máximo, tentar cingir-nos àquilo que é o, o círculo de competência, o nosso círculo de competência. Isto vai acontecer sempre? Não, claro que não. Claro que nós não, não vamos conseguir sempre, em primeiro lugar, ter os melhores investimentos só no nosso círculo de competência e também, por outro lado, não vamos conseguir só encontrar oportunidades no nosso círculo de competência, ok? E então isto é muito importante, que às vezes também vamos cometer erros mesmo dentro do nosso círculo de competência. Mas a ideia aqui é que nos deveríamos singir ao máximo aquilo que nós compreendemos, tá bom? aquilo que realmente nós dominamos mais e ao longo da vida devemos ir procurando expandir o nosso círculo de competência. Ou seja... Imagina que estás a começar a tua jornada de investimento agora e tu de repente dominas mais duas ou três áreas. Vou dizer agora à sorte, mas tu dominas, por exemplo, mais a área financeira e a área do desporto. Imagina, okay? passaste por cargos relacionados com a banca e passaste com cargos e és atleta de alta competição, por exemplo. Okay? E tu dominas mais estas duas áreas. Mas ao longo da tua jornada de investimento, à medida que vais lendo mais livros, à medida que vais vendo mais conteúdos aqui nos investimentos lucrativos, à medida que vais lendo mais artigos no nosso blog, à medida que tu vais eh, cada vez percebendo melhor como funcionam outras indústrias, tu acabas por alargar o teu círculo de competência. Agora, devemos ir para a tua do lado e mais algum? Claro que não. E okay? eu acho que é humanamente impossível nós sabermos tudo a fundo de todos os temas. Mas se tu soubesse as ideias principais dos vários temas, das várias áreas, tu já estás a aumentar a tua competência com excelência. Okay? E então vais começando também a explorar aqui e ali oportunidades interessantes noutros setores. Por exemplo, eu sinto pessoalmente que domino um pouco melhor algumas áreas da tecnologia, não todas, mas algumas áreas da tecnologia, domino também a parte ligada ao turismo, porque já trabalho na, já trabalhei na parte de turismo durante muitos anos, por isso há coisas que eu conheço da parte de turismo, a parte ambiental também, claro, com o background em biologia, em conservação da natureza, percebo muitas coisas, o que funciona, o que não funciona, o que é que é só... É... É, ideias para vender sonhos aos, aos investidores e o que é que é real okay? e também vou, tenho vindo a expandir o meu conhecimento nos últimos anos mais na parte financeira, mais na parte ligada aos bancos. Isto quer dizer que eu não percebo dos outros temas e que não tenho investimentos nos outros temas? Claro que não, eu tenho investimentos automóveis, tenho investimentos seguros, tenho investimentos noutras em, em áreas mas há outras áreas em que eu não toco e que simplesmente não as estudo porque sinto que ainda não compreendo absolutamente nada, em que eu, em que sou mesmo um zero, um zero absoluto e por isso não, não vale a pena estar aí por essas áreas. Ok? Por isso queria deixar estas duas ideias centrais aqui. Em primeiro lugar, falamos do que, o que é o círculo de competência, como é que nós adquirimos este círculo de competência ao longo da nossa vida, muito derivado ao, ao nosso. Perfil profissional, aquilo que nós passamos, e também depois deste segundo conceito de irmos cada vez mais expandindo o nosso círculo de competência que, com novas áreas, com novo conhecimento sobre novos segmentos, sobre novos setores, e isso vai nos ajudando a investir cada vez melhor nos mercados financeiros. Ok? Era este tema que eu tinha para te falar hoje, por isso já sabes se este conteúdo te acrescentou valor. Deixa aqui o teu mega like, tem mesmo que ficar aí azul curtas, mesmo que carregar aí 50 mil vezes, que é carregar aí 50 mil vezes, mega esse like, que é para estes conteúdos poderem chegar a mais portugueses que precisam de saber como investir o seu dinheiro da melhor forma. tá bom? Essas lucrativas. Tchau, tchau.